Olá, este vídeo é para você, professor da URCS que deseja utilizar um ambiente virtual como apoio à sua disciplina presencial. O primeiro passo é acessar o portal do servidor e fazer o seu login. Na página do catálogo de serviços, clique em ensino-graduação ou pós-graduação. Escolha a opção professor e logo após clique em informações do professor você será redirecionado para o portal do professor, onde deverá clicar na opção Ferramenta de Apoio, que se encontra logo abaixo ao lado esquerdo da tela. Selecione o período letivo em que a disciplina será ministrada. Abaixo, aparecerão as atividades de ensino em que o professor é ministrante. No campo Plataforma Solicitada, escolha o ambiente virtual que desejar. Após, clique em Enviar. A disciplina estará disponível na plataforma após 30 minutos do envio da solicitação. Após este procedimento, os professores e alunos matriculados nas disciplinas de graduação e pós-graduação estricto são sincronizados com o sistema acadêmico, sendo automaticamente carregados para dentro do ambiente virtual.